Puta que pariu, não mano. Posso, não foi sim. de propósito, não foi de propósito. Eu juro por tudo, mano. Morreu? Pô, morreu. V5 como? V5 como, mano. BB... Porra, eu tava olhando aqui, porra. Eu não vi, eu só Mas, depois eu volto lá, mano. Já é cadei, caralho.